Hoje eu vou falar com você a respeito da Festa de Tabernáculos, ou Festa de Cabanas, que também é conhecida pelos judeus como Sukkot. Essa é uma festa de oito dias que começa no 15 dia do sétimo mês. No primeiro e no oitavo dia, a gente tem um momento de descanso e de santa convocação. É no primeiro dia da festa que a gente tem a construção das cabanas, e a ideia é que a gente possa habitar em cabanas ao longo dos próximos sete dias. A festa de cabanas parece um pouco com aquela ideia de fazer um retiro espiritual de uma semana. As tendas podem ser feitas com ramos, e a proposta é poder lembrar do tempo em que Deus cuidou do povo dele quando eles foram libertos do Egito. E, irmão, e qualquer pessoa pode participar dessa festa? Sim, a proposta é que a gente possa convidar todas as pessoas próximas e se lembrar também de convidar os estrangeiros e também as pessoas necessitadas, como órfãos e viúvas. Nesse sentido, cabanas é uma festa que faz inclusão. Como a proposta é que essa seja uma festa alegre e que a gente venha convidar muitas pessoas, então a gente não pode se esquecer das pessoas necessitadas. Isso nos faz lembrar daquela palavra que Jesus disse que quando a gente for fazer um banquete, que a gente não esqueça de convidar essas pessoas. Você não acha que seria interessante fazer essa festa junto com o Dia das Crianças, já que elas estão na mesma época? As crianças costumam gostar bastante de fazer esse acampamento de uma semana. Mas isso é bem diferente de um Dia das Crianças, porque o nosso foco tem que estar na vontade do Pai e não na vontade das crianças. Além disso, a Festa de Cabanas faz uma oposição ao consumismo. Isso porque a proposta de poder habitar em cabanas durante sete dias é poder declarar que o pai pode nos sustentar mesmo se estivermos vivendo em cabanas. Isso quer dizer que a gente não precisa de todo o conforto da nossa casa, nem de todos os utensílios ou mesmo da internet. Nessa festa a gente pode declarar que é suficiente estar na presença do pai, que não é necessário ter uma casa, carro, jogos, brinquedos. Nesse sentido, a Festa de Cabanas nos leva a ter um desapego do Egito, uma libertação da Babilônia. E existe um sentido profético por trás da Festa de Cabanas. No último capítulo de Zacarias, é dito que todas as nações viriam para Jerusalém para celebrar a Festa de Tabernáculos, que é a Festa de Cabanas e as nações que não comparecerem à festa seriam punidas. E isso acontece dentro de um contexto do reinado de Cristo, ou seja, depois da volta de Jesus. E esse capítulo também tem uma relação direta com o livro de Apocalipse, não só por causa da analogia com a queda da Babilônia, no sentido de não haver mais mercadores na casa do Pai, mas também porque o reinado de Cristo só começa a partir da sétima trombeta. Espera um pouco, irmão, do que, que fala o livro de Apocalipse? Nesse livro você encontra a profecia dos sete selos, e na abertura do sétimo selo é que surgem as sete trombetas. Mas o que é que isso tem a ver com a Festa de Cabanas? A gente pode pensar que os sete dias de cabanas estão inseridos dentro do sétimo mês, assim como as sete trombetas estão inseridas dentro do sétimo selo. E é por isso que a Festa de Cabanas e o livro de Apocalipse profetizam a respeito das mesmas coisas. E eu vou compartilhar na descrição desse vídeo mais informações a respeito das festas, com interpretações das profecias de Daniel feitas por Isaac Newton. Mas Isaac Newton não era aquele físico cientista? Sim, e o interesse de Isaac Newton pelas ciências naturais era justamente para poder fazer a contagem de ciclos para a interpretação das profecias. E tem gente que diz que ele se preocupava muito mais em estudar e escrever a respeito de religião do que sobre ciências. E na sétima trombeta é anunciado o reinado de Cristo. Essa trombeta que a gente poderia considerar como sendo o último dia da festa. Inclusive, foi no último dia de uma festa de cabanas que Jesus aparece publicamente e declara que se alguém tem sede, venha a mim e beba. E também sobre quem crer que do interior dele fluirão rios de água viva. E o que é que isso significa? Jesus está querendo dizer que numa festa de deserto, você pode ir até Ele, porque Ele tem as águas vivas do Espírito Santo. Ele tem o refrigério que você precisa. E aquele que crê também vai poder compartilhar as mesmas águas vivas uns com os outros. E é assim que Jesus se expõe como o ungido, ou seja, o Cristo, aquele que foi chamado para reinar e governar por todas as nações. Jesus é quem tem as águas do Espírito. Jesus é aquele que é a luz. Se você quiser conhecer mais características a respeito de Jesus, aquele que é a luz do mundo, eu compartilho com você essa música da Banda Dispensados, que está sendo lançada hoje em streaming. E se isso tudo te edificou e você quer receber mais conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!